Os treinos funcionais mais do que os treinos de tiro, porque o treino de tiro ele vai aumentar muito a aceleração do seu corpo contra o solo. E por conta desse peso acima né, que você citou agora, você tem um, uma aceleração maior do seu corpo contra o solo, dessa ação da gravidade contra o solo. né? E o peso nada mais é do que a velocidade da gravidade mais a massa descendo, vezes a massa para descer. Aí você causa o peso. Então quanto mais pesado você tiver, maior a aceleração do seu corpo contra o solo, maior o desgaste no seu organismo. Treino funcional para fortalecer o seu corpo, para conseguir segurar essa carga, vai te ajudar e muito a você já ir aplicando a corrida sem você se lesionar. Sua musculatura tem que estar tá forte para você correr com saúde.